Eu, tenho que me... <risos> eu acho que vai ficar feio se a gente gravar assim, desenho. como. desenho, sem desenho no fundo. Eu, deixa que eu faço. Tá pronto o desenho, Liv. Vambora. Oi, eu sou o Botão e esse é mais um vídeo do canal Botando Excel. Então, recadinho rápido que a Juliana sempre me pede, escreve, bota o sininho e faz aquele negócio lá, beleza? Então, no vídeo de hoje, nós vamos atender a pedidos aqui, Jesus, começou bem hoje, né? Bernardo Baratio, certo, Botão? Teria como ensinar a fazer um gráfico normalizado a partir do histograma criado. Beleza, vamos lá então, Bernardo, toca a vinheta e vamos pra cima. Hoje eu tô na bala. Ainda tá bem que o Arodinho tava lá, eu já estralei a boneca, né, já deixa mais um aqui. Bom, como eu só tinha alguma ideia do que seria um gráfico normalizado, eu fui consultar, né, quem manja, Haroldo Torres... E aquela sua cabeça maravilhosa, gigantesca. E ele me ensinou, então, o um agradecimento ao meu querido Haroldo Torres pelo vídeo de hoje. Então, segundo o Haroldo Torres, né, primeiramente, o que é um histograma? O histograma é uma distribuição, como a gente trabalhou no vídeo, das classes em frequências. Então, quando a gente mostra assim, a distribuição em frequências da minha base de dados, e são esses dois gráficos aqui que a gente aprendeu a fazer no vídeo, isso é um histograma. Se você pegar, meu querido e minha querida, né e em vez de mostrar isso né, em uma... Coluna, ou seja, basicamente trocar o tipo de gráfico de, né, de coluna por linha, isso vai se chamar, segundo o nosso querido Haroldo, olha a minha cola aqui, ó, polígono de frequência, né? Economista é tudo fresco. Então, eu só troca o tipo do gráfico, troca o nome na análise. Mas, já que vocês querem, vamos fazer, certo? Então, o que nós vamos fazer? Basta eu vir aqui, meu querido Bernardo, clicar com o botão direito ou acessar aqui a base de dados, ó, vou clicar nela. Vim aqui em design, uma das formas, certo? Alterar tipo de gráfico e colocar isso como uma linha. Então olha lá que maravilha! Automaticamente né, mudou ali o meu gráfico, na verdade é a mesma coisa, só que em vez de coluna tá como linha, eu vou dar um ok? Prontinho! Segundo o Haroldo, isso aí se chama então um polígono de frequência. Mas. Não foi essa a dúvida do nosso querido Bernardo Ele quer o que? Um gráfico normalizado Então o que nós vamos fazer? Eu vou clicar Com o botão direito, vou vir aqui em Formatar série de dados né? Tá vendo aqui que tem as três opções? Você vai aqui no baldinho de tinta, é onde você vai mexer Nas opções que nós temos na linha, no marcador etc, vai rolar aqui para baixo Deixa eu tirar da minha cabeça grande aqui Esse negócio, e tem uma opção aqui ó, Que se chama o que? Linha suavizada Você vai clicar nela, vai fechar isso aqui Ou seja, o seu polígono de frequência Se transformou aí numa curva de frequência normalizada então fica essa coisa suave Fala que não é frescura. Mas beleza, pontos de atenção agora, meu querido, pra você, né, que é só isso. Esse tipo de normalização, igual a gente colocou, é possível nesse gráfico aqui que a gente montou na unha, lembra? Que a gente mostrou várias formas e eu mostrei esta outra forma aqui, ó, que é o histograma pronto que o Excel tem, que só é disponível a partir, acho que da última versão, que é 2016. Se você tentar fazer essa suavização, transformando, então, o seu histograma no seu polígono de frequência, depois da curva de frequência, não vai dar. Não. quer ver como se você clicar no mesmo gráfico né vim aqui em design alterar tipo de gráfico e tentar colocar ele como linha né se tá trocando então né, o histograma está colocando como linha Olha o que que vai acontecer vai aparecer um cardiograma ou seja você não normalizou bosta nenhuma. Então essa questão aqui da curva da frequência normalizada, ela só é possível quando você trabalha com aquela forma de construção meio que passo a passo do seu histograma. Infelizmente, não é possível, até onde eu saiba, a gente construir de forma automática. Então é isso, espero que você tenha gostado, meu querido Bernardo Baracho. E se tiver mais alguma dúvida, né? a Carol também comentou aí embaixo no vídeo, eu vou gravar um mostrando como é que a gente faz a dúvida dela aqui agora no mês, beleza? Então até semana que vem, um abraço de novo para o meu querido Haroldo Torres, que me ajudou aqui ó, com o polígono de frequência. Um abraço! Boa!